Musiquinha temática para live de hoje, hein? Quem conhece, canta junto. <risos> Boa noite, meu povo. Bem-vindo, bem-vindas. Mais um formato aí de live resumo do barba, hein? Hoje vamos falar sobre esse livro aqui, ó. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. <risos> então, ó, hoje a pegada aqui surgiu essa ideia a partir do momento que eu resolvi aprender os livros que eu leio. Porque eu estava lendo pra caralho e não estava retendo nada. Essa é a verdade. Então, estou aqui hoje fazendo um favor para mim e compartilhando com vocês também, porque eu acho que pode gerar um belo valor aqui fazer uma um mergulho dentro dos insights e dentro de tanto conhecimento, né? que as pessoas às vezes demoram anos para compartilhar e consolidar no livro e às vezes a gente lê por alto, né, de maneira correndo, né, às vezes só para fazer um número, né, li, leio um livro por semana. Já tive muita essa vibe, né, de volume, volume, volume, volume, achando que ia chupar todo o conhecimento ali e me tornar o sábio tibetano, mas a gente sabe que não é muito bem por aí. Então, eu vou explicar um pouquinho o porquê. Que eu tô organizando essas lives aqui, vou tentar manter um ritmo aí de duas por mês, mais ou menos. E como que isso pode gerar valor para vocês também, tá? Vou explicar como que gera para mim e quero compartilhar isso contigo também. Sempre quando eu compartilhar algo legal também, você pode dar um print e botar a frasezinha me marcando que depois eu dou um reposto lá, eu compartilho com a audiência, tá bom? E também envia essa live aí pra uma galera, porque assim a gente... Vai trazer mais pessoas tentando entender né, a arte de ligar o foda-se. Tá? Então, principalmente, ver para aqueles amigos que buscam ligar o foda-se aí todo dia. Tá? Então, sem dúvida, a gente vai, vai gerar valor aqui. Então, bora lá. Música acabou. Vamos para dentro. Já temos aí uma galerinha. Então, deixa eu explicar novamente né, o porquê de eu estar organizando essas lives. O objetivo é eu trazer resumos aqui. Vou começar por esse livro hoje e resumos de forma mais colaborativa, de forma mais interativa, então não só vou ficar falando, mas vou responder perguntas e vou interagir com seus comentários, então fique à vontade de falar aí o que der na telha, tá? porque a gente vai mergulhar nesse mundo aqui. Tá? Eu vou trazer para vocês em uma horinha, 50 minutos aqui, eu vou trazer é, a minha interpretação dos principais conceitos, tá? para quem acompanhou aí, eu soltei um vídeo um dia desses falando sobre o livro Como Ler Melhor que foi um grande insight na minha vida, porque eu me peguei, nesses últimos três anos, consumindo muito livro, muita, muito conteúdo, e eu parei para pensar é, que várias vezes quando eu consumi esse livro, entrava muita coisa, muito input, rolava até certo processamento, mas não tinha muito output. Então eu falei, cara, vou diminuir esse ritmo que estava alimentando muito meu ego, né, de falar que estava lendo um livro por semana. Vou dar uma segurada e vou começar a ler de maneira mais efetiva para reter os insights, os... transformar informação em conhecimento, conhecimento em sabedoria, tá? Então isso aqui faz parte desse processo que eu estou trazendo. Me comprometi em público em trazer é, sempre um resumo do livro que eu estou lendo, tá? Esse daqui é, foi o primeiro compromisso que eu fiz publicamente, né? então hoje é desse livro que nós vamos falar. E é, essa leitura mais profunda, ela passa por algumas etapas, tá? Tem a primeira leitura que a gente chama de sintética, que é uma leitura mais rápida, onde você Vai, por exemplo, o que vocês estão fazendo aqui hoje. Se vocês ficarem comigo até o final, vai ser uma etapa dessa leitura sintética, onde você participa de resumos, é, consome, por exemplo, um podcast do resumo cast, né, para entender as ideias principais de um livro. Você dá uma olhada no índice para entender um pouco, né, do que se trata. É, você lê a conclusão, lê o prefácio. Então, são coisas assim só para ter uma ideia da onde você está mergulhando e para saber se vale a pena é, seguir em frente com o livro, tá? Se faz sentido você investir o seu bem mais valioso de todos que é o tempo. Depois disso, é, dessa leitura sintética, que deve durar no máximo uma hora, você vai ter uma clareza das ideias principais e aí você segue, né? você decide se segue com a leitura analítica, que é uma leitura onde você vai consumir um livro, já começar a anotar as principais é, os principais conceitos, fazer anotação, rabiscar um pouquinho, esse livro aqui eu adoro rabiscar, mas esse eu não rabisquei porque é do sogrão, então né, tem que respeitar né, o bem alheio. Mas eu fui fazendo várias anotações ali no, no Evernote, depois eu mostro aqui para vocês. Né, e aí para cada livro eu estou abrindo aqui um, um Evernote e eu vou fazendo uma estruturazinha aqui depois eu posso compartilhar com vocês. É quando você faz um mind mapping lindo, que eu sou super visual agora, galera. Ó, Isa Moreira, Thaísa Souza, muito orgulho. Ainda não tá um super, né? Tá meio né, laranjinha combinando aqui com o livro. Olha que bonitinho, né? Mas não tá tão ainda né, supersônico e maravilhoso, mas chegarei lá. E, é, e na leitura analítica você responde basicamente quatro coisas. Você vai responder sobre o que, que é o livro, né? o que está sendo dito, e aí é você dissecar os conceitos, você trazer né, para um detalhe maior né, os principais é, conceitos, os novos conceitos que ele traz no livro, e eu vou mostrar aqui para vocês né, os conceitos que, que o Mark Manson traz. O que, que é verdade, o que, que você não acha, então é uma pegada de confrontar também as ideias do autor, tá? então é, você não tem que levar como verdade né, tudo o que você lê ali, né? Então, é você trazer um pouco de, de questionamento e, no final, e daí? Né? Qual é a aplicabilidade disso tudo na sua vida? Então, é isso que eu vou fazer aqui com vocês, tá? Eu vou mergulhar aqui nos conceitos principais, vou navegar por eles, trazendo um pouco da minha opinião e de como que, eu, como que eles bateram para mim, né? esses conceitos aqui do, desse belíssimo livro. E também tem a terceira leitura, que é uma leitura que eles chamam de Sinótica, ou Sinóptica, acho que o pé é mudo, é onde você lê vários livros sobre o assunto, e aí você consegue, através de comparações de temáticas diferentes, ter clareza de, é, da, da sua visão única, né, da, da sua conclusão própria, que é basicamente que eu, o processo que eu estou fazendo é, para escrever o meu livro. Né? Eu estou na etapa final aí das revisões tal, e eu li centenas de livros sobre é, propósito, felicidade, alta performance, produtividade, hábitos, né, que eu falo um pouco de cada um desses elementos aí. Então, essa é uma leitura muito mais profunda, né, que você realmente se masteriza um tópico. Então, vamos lá, galera. Vamos começar aqui para o que interessa, né, e para quem chegou por agora, né, eu estou fazendo o um resumo aqui ao vivo. Então, botem perguntas aí sobre esse livro, tá? Então, qualquer dúvida ou é, comentário, fica à vontade de usar o chat. E de repente aqui, da forma que for fluindo, eu chamo no final alguém para a gente trocar uma ideia também, para compartilhar, aí fazer uma pergunta ao vivo, a gente bate bola. Acho que pode ser uma. É a primeira que eu estou fazendo, tá, galera? Então não sei muito bem como que vai ser o ritmo, mas eu acredito que isso vai me ajudar a integrar bastante os insights do livro e possa também ajudá-los aí. Caso você ainda não leu esse livro, já vou trazer uma boa direção. Caso você tenha lido o livro, vai ser legal que a gente vai poder trocar uma ideia, beleza? Júlia! Top, ó, soco no estômago, né, Júlia? É livraço mesmo, animal. Edu, bem-vindo, meu rei, Tamo junto. Então, vamos lá. É, assim, se eu pudesse resumir rapidamente né, é, esse livro, é legal que ele usa bastante humor, bastante sarcasmo para falar é, do, da arte de ligar o foro, mas que, para mim, foi um, um grande livro de autoajuda auto que critica a autoajuda. Tá? Então isso eu acho interessante porque ele, principalmente no início, fala super mal né? de autoajuda, é, talvez autoajuda barata, né? ele faz uma crítica mais forte para a psicologia positiva, para a questão da autoafirmação tal, mas é, o livro todo é um grande livro de autoajuda, de desenvolvimento pessoal né? e não tem nada de errado com autoajuda, tá? Autoajuda quer dizer a gente se ajudar, a gente olhar para dentro e tentar melhorar. O problema é quando tem autoajuda barata, né? milagrosa, aquelas coisas todas, mas é, isso eu achei interessante, tá? porque ele critica bastante com humor e tal, mas no final você começa a ver várias frases que você pegaria e botaria ali no, no Instagram, né? daquelas bem pegadas de, de autoajuda. É, é interessante que ele traz... É, os mesmos conceitos que vários livros que falam de felicidade e tal, trazem, mas com uma pegada mais realista e pessimista. Tá? Ele fala é, de uma maneira muito a vida como ela é, e isso é legal. Tá? E é uma linguagem bem próxima, uma linguagem acessível, ele traz muito da história dele, é, situações que ele viveu, então isso aproxima um pouco, não é um livro super teórico que ele vai fazer análises e trazer estudos o tempo todo, ele brinca, é, ele conta a história do Buda de uma forma é, interessante, tal, então é, é um livro bem acessível é, nesse sentido. E é, eu estou aqui com algumas anotações para não perder o rumo. Tá? Ele, ele, na verdade, é um livro que eu também considero um livro minimalista, um livro essencialista no sentido de que para você ligar o foda-se né, para um monte de coisas na vida, você precisa focar no que realmente importa e sempre estar alinhado com seus valores. Então essa é uma grande mensagem que o livro traz, tá? E isso eu achei interessante porque ele traz de uma maneira simples, ele traz de uma maneira leve, né? apesar de ter algumas histórias pesadas apesar de trazer muito soco na cara é uma, uma pegada que ele, que ele usa tá? e ele mostra que é importante a gente aceitar as dores e os desafios da vida né? é, parar de buscar apenas o prazer e a felicidade de maneira cega principalmente nas questões externas e superficiais então ele, ele critica bastante essa parte e encarar a realidade como ela é, tá? é entendendo que o sofrimento é uma parte fundamental do aprendizado, do crescimento, né? E, e por isso ele traz muitos elementos do estoicismo, né? A gente vai ver alguns conceitos, mas para o final ele fala muito da, da questão, né, da morte, né? Deixa eu até botar aqui para a galera que está chegando, nego, não achar, não entender o que, que tá rolando aqui. Só deixa eu botar um comentário aqui. Ó, ó para quem está chegando, essa live aqui é live de resumo de livro, hein? Resumo. Do barba, eu tô chamando, e é sobre a sutil a sutil arte de ligar o forace, beleza? Vamos lá, show, deixa eu fixar, show, vamos lá, continuando e. É, ele usa muitos conceitos, como eu falei, né? minimalistas, estoicos, principalmente no final, quando ele fala da importância de aceitar a nossa mortalidade. Então, é um livro que eu adorei, livro super fininho, assim, de boa para ler, você né? lê em poucos dias, é uma estratégia inusitada para uma vida melhor, livro de autoajuda, com uma pegada contemporânea, é uma releitura da autoajuda, mas com muitos insights interessantes, minimalistas, essencialistas e estoicos. Tá? Então vamos lá, quais foram os conceitos aí? Ele traz vários, vários conceitos interessantes, novos, assim, né? que ele cria, né? que, ele, que ele reforça. Então um que eu achei muito legal, que logo no início ele fala é que se você quiser ligar o foda-se para as adversidades, primeiro você precisa se importar com algo mais importante do que elas. Então, a, a questão do ligar o foro, né, de não se importar tanto com o que os outros pensam ou com, com as adversidades que ele traz, você precisa ter muita clareza do que importa, porque aí todo o resto não faz sentido você, você se afetar. Né? Então, o primeiro passo para ligar o foro é você ter clareza do que é o mais importante. E isso está muito relacionado aos seus valores, aquilo que você acredita, aquilo que você quer desenhar de verdade na sua vida, tá? Então esse é um ponto fundamental, eu achei um insight incrível, ele traz a, o conceito do panda da desilusão, o panda da desilusão eu achei o máximo, a historinha é um super herói, né, que ele fala que é o, é o, é o panda, que é, uma, é como se ele chegasse e falasse 100% da verdade, que você precisa ouvir sem nenhum tato social. Ele vai mandar na cara. Irmão, tu tem que tomar vergonha na cara, tem que fazer exercício, tá aí se vitimizando, sei lá, aqui, você precisa disso, tua saúde tá uma merda porque tu é preguiçoso. É aquelas paradas que pouca gente fala, né? Tem uma galera meio sem noção que fala, dói, mas é o que a gente precisa para crescer. Então a gente devia muito trabalhar com nossos... A gente devia ter uma vozinha nossa que é o panda da desilusão, que seria um mecanismo interno para falar umas belas verdades, aquelas que precisam ser ditas. Porque se a gente não tem pessoas ao nosso redor nos dizendo isso, talvez a gente tenha que olhar no espelho, botar a capa do panda da desilusão e mandar a real. Isso daí pode ser poderoso para você é, fugir de algumas prisões aí que você talvez esteja sentindo. Tá? Esse foi um conceito bem interessante. Ele também trouxe é, um conceito de que a felicidade é resolver problemas. Isso é muito legal, né? porque você vê o, é, aquele grande especialista lá de Harvard também sobre felicidade tinha até o curso. Tem um livro que é, é, é sobre... Tem um livro sobre esse, esse curso dele. Harvard, o jeito de ser feliz, alguma coisa assim. E ele fala que felicidade não é não ter estresse, mas sim gerir o estresse. Né? Stress management. E felicidade é você resolver problemas. Você caminhar tendo pequenos momentos de felicidade, assim que você resolve um problema real. é Isso daí é, te liberta dessa, dessa busca, que aí é outro conceito que ele traz, da, da esteira hedonista. Isso aí, Kel, valeu, querida. O jeito Harvard é de ser feliz, é esse livro mesmo. É, o problema da, da esteira hedonista é que a gente está sempre postergando a nossa felicidade para o próximo prazer. E às vezes o nosso... Tem um lance aqui, vou até ler o que ele fala, que é, é fenomenal. Ó, o, o emprego dos sonhos é o, mesmo que vai, é o mesmo que vai te estressar. A casa que você compra é a mesma que você vai reformar. O que nos faz bem, inevitavelmente, vai nos fazer mal. Então a gente está sempre em busca, está sempre viciado no desejo de desejar, né, naquela pegada de que eu, eu, eu só sou, sou feliz quando eu atingir tal coisa quando eu tiver tal coisa então uma esteira de prazer contínuo que gera sofrimento né no budismo ele traz muitos elementos do budismo também que que trazem isso de você é, os grandes as grandes fontes de sofrimento na humanidade são é, é o desejo e a aversão então o desejo de desejar de sempre estar num pensamento de escassez né querendo a próxima coisa e a aversão, do so, a aversão do sofrimento, de, não, de querer evitar a dor, evitar o difícil, né? evitar o problema. Então, isso daí causa uma esquizofrenia da gente estar sempre vivendo no futuro, vivendo no passado, esquecendo de viver no presente. Né? Então, esse foi um conceito bem interessante que eu estou tô, tô refletindo bastante, trazendo aí para o que eu falo. E, e ele também falou em relação a a questão da, de ser normal, ser mediano, porque a gente está numa grande sociedade de, de, de extraordinários, né? que o normal é ser extraordinário. Se você não é extraordinário, você é um fracassado. A normalidade virou fracasso. Né? E isso é muito perigoso. Né? E ele fala aqui que mesmo que você seja excepcional em uma área, é provável que você seja medíocre ou mesmo abaixo da média em outras. Né? Ser comum se tornou o um novo padrão de fracasso isso é muito forte, né? porque é verdade, cara. E se você não é melhor em algo, né? ou se você tem uma vida normal, né? mediana, medíocre, é muito mal visto. Né? Você precisa se destacar, você precisa receber aplausos, você precisa ser o primeiro. E quando você busca né, intensamente é, ser excepcional e você não é, tem uma frustração, uma angústia muito grande. Então é uma prisão interna né, de autocobrança muito forte. Não só pessoal, porque nem é o pior né, você se cobrar para ser melhor. Mas é o, o perigo é você se cobrar continuamente para ser melhor que o outro. Então envolver a comparação e sempre vai ter alguém melhor que você. Então, ele traz a história do, do, qual é o nome do cara? É, o baterista do Metallica. Ele traz a história do Metallica e do Megadeth. Megadeth. Deixa eu ver se eu anotei aqui no detalhe. Mas ele, ele mostra é, que é tudo uma questão de, de referências, né? E quando você... Pô, o cara... Vamos lá, deixa eu explicar a história. O baterista do Metallica foi expulso da banda. E aí ele ficou bolado e resolveu criar a banda dele. E teve um puta sucesso, a Megadeth. Né? Pra quem curte rock e tal conhece. O cara vendeu, sei lá, 20 milhões de cópias sucesso, esplêndido tal. Só aqui, ó. David Mustaine, né, baterista exposto do Metallica, fundou o Megadeth, vendeu 25 milhões de cópias, mas o cara ficou sempre infeliz porque ele se comparava à Metallica, e a Metallica vendeu 180 milhões de discos. Então, o sucesso dele não existiu. Ele sempre é, ficou em busca do, do sucesso alheio e mesmo com puta sucesso a gente olhar né, friamente, o cara tava, tava infeliz. Já a história do Pete Best. Alguém conhece Pete Best? Bota aí no, no, no, no comentário, se, se conhece. É, eu não conheci assim de nome. Eu, eu curto música, mas não sou tão especialista. Mas o Pete Best, ele foi expulso dos Beatles. E... E ele é, foi substituído pelo Ringo. É, é, se não me engano, foi isso. Só que ele, depois de ficar em depressão, os quatro, porque o Beatles estourou, ele encontrou sua felicidade porque ele passou a explorar outros prazeres da vida muito mais alinhados com Boa Brito, é, com os valores dele, que foram novos valores de, de família, de, de vida tranquila. Né, coisas que os Beatles, né, vários deles, buscaram a vida inteira e não conseguiram pela fama tal. Então, é, é tudo uma questão de, de referência né, para você, você ser feliz. É, vamos lá, voltando para os conceitos aqui. Ele traz é, o conceito do Big Mac versus legumes. Né, e é essa liberdade de não ter que ser excepcional. Então, deixa eu contar essa historinha que eu achei fenomenal também. É... Então ele fala, essa ladainha de que todo mundo pode ser extraordinário, alcançar a grandeza, é só uma punhetagem do ego. Eu não sei se foi eu que escrevi isso ou ele, mas enfim, ele fala bastante nessa pegada. É uma mensagem gostosa de engolir, mas que não passa de calorias vazias que deixam você emocionalmente gordo e inchado, como um Big Mac para o coração e para o cérebro. O caminho para a saúde emocional como para a física, é legumes e verduras, ou seja, aceitar as verdades sem graça e banais. Vai ter um gosto bem ruim no começo, mas depois que engolir, seu corpo vai acordar mais potente e vivo. Afinal, você não vai estar mais carregando a constante pressão de ser incrível e inovador. O estresse e a ansiedade de sempre... É... De precisar se provar é o estresse e a ansiedade de sempre precisar se provar vai se dissipar. Então, isso eu achei fenomenal, cara, porque é muito te dá uma grande liberdade, né? E, e isso daí é... É algo que uma vez que você perde essa, essa pressão de ter que se provar o tempo todo, de ter que ser o melhor, de ter que ser extraordinário, de ter que ser grande, de ter que ser ambicioso, te traz uma, uma leveza incrível. E, e é o que eu estou buscando agora. Isso está sendo bem impactante para mim. É, então, a percepção e a aceitação da sua existência banal o libertarão para realizar o que realmente deseja. Sem julgamento ou expectativas altas demais. Cara, expectativa é uma merda, né? É muito fácil, na teoria, você entender que quanto menos expectativa você viver, melhor. A vida vai ser mais fluida. Vai viver sem expectativa, negão. É difícil demais. Mas, sem dúvida, é... sempre quando eu me pego deixando fluir de uma maneira mais tranquila, sem sem me apegar tanto né, ao resultado, à expectativa do resultado, principalmente da grandiosidade do resultado, nossa, é, o que vier tá bom. Não tem decepção, não tem frustração. Né? Isso, isso é lindo. Você vai começar a apreciar cada vez mais as coisas simples da vida. Isso é verdade. Então, ó, trazendo aqui mais coisas. Estamos num ritmo bom. Vamos lá. Tem um menininho querendo aparecer... Tem um menininho querendo aparecer, passando aqui do lado o tempo todo? Uhum. É? Uhum. E esse livro aqui? Tu não pode ler, hein? A tá. Sutil Arte de Ligar tá. o Pi. Entendeu? Tá. Então posso voltar? Tá. Beleza, então dá um beijo aí pra galera. Tchau! Yeah! <risos> ah, figura. Então vamos lá. Outro conceito aqui legal que ele traz. A cebola da autoconsciência. É, que é você mergulhar mais profundamente, você tirar as cascas da cebola né, através dos porquês. Por que, que você faz isso? Por que, que você pensa assim? Por que, que você quer isso? E não se perguntar o porquê apenas uma vez, mas perguntar mais vezes, ele fala cinco vezes. Né? O meu sócio, o Ricardo Semler, ele fala que você precisa pelo menos três vezes perguntar o porquê de algo. Né? O primeiro é fácil, o segundo, tranquilo, o terceiro já começa a complicar. Então isso te leva a um mergulho muito mais verdadeiro, né? De, de percepção de consciência das coisas e ele fala aqui, ó, a grande parte dos conselhos disponíveis por aí age no nível mais superficial né? tentando fazer as pessoas se sentirem bem a curto prazo enquanto os verdadeiros problemas a longo prazo nunca se resolvem o auto questionamento honesto é difícil né perguntar o porquê mesmo das coisas requer se pergun perguntar se perguntar coisas simples que são difíceis de se responder pelo que sei, quanto mais desconfortável for a resposta, maiores as chances de que seja verdadeira. Então, ó, bom, bom insight também. Que mais? Depois ele fala é, aqui sobre... É, quando escolhemos nossos problemas, nos sentimos empoderados. Isso é muito bom também, né? Quando a gente... Resolve que tipo de problema enfrentar e não simplesmente vai reagindo aos problemas que vão surgindo. Né? Quando a gente escolhe nossas batalhas, a gente se sente muito mais empoderado para seguir em frente. Né? É... Galera, estão ouvindo bem? Está fazendo sentido? Estão curtindo? Bota aí um likezinho, um comentário para ver que, que a galera está gostando desse tipo de formato que funciona. Se tiver pergunta... Vai botando aí. Ó, o Eduardo perguntou. Tem a ver com minimalismo? A felicidade está na simplicidade total. É um livro que aborda muitos conceitos minimalistas e essencialistas sem necessariamente dar esse nome ou definir dessa forma. Mas é, é a mesma pegada. Tá? Top. Vamos seguir aí. É... Que tal... Ah, isso eu achei fenomenal. Que tal aceitar que estamos errados o tempo todo? Isso nos traz uma uma visão de crescimento contínuo muito forte, né? Sempre um pouco menos errado. Em vez de pegar, né? fazer uma pegada de, de ah, não, eu tô, tô melhor a cada dia, eu tô sempre um pouco menos errado. Primeiro traz uma uma visão de humildade linda, né? Que falta hoje em dia no mundo, né? O mundo de especialistas, o mundo de respostas, o um mundo onde todo mundo, né? Tem a solução, a fórmula de ouro. Então, é... Ele fala né, que passou boa parte da vida equivocado em relação a si mesmo, né, aos outros, à sociedade, à cultura, ao mundo, ao universo, a tudo. E espera continuar assim até morrer, porque é, isso vai indicar que ele cresce, né, que ele está crescendo. Né. O crescimento pessoal é um processo infinitamente repetitivo. Quando aprendemos algo novo, não passamos de errados a certos, mas sim a um pouco menos errados. Isso eu achei fenomenal, muito top. Então, seguindo. Depois ele trouxe, ó. não sabemos a diferença entre experiência positiva ou negativa. E é muito verdade isso também, porque ele traz né, que alguns dos momentos mais difíceis e estressantes é, que ele viveu acabaram sendo também os que mais lhe motivaram e auxiliaram na sua formação. Então, o que, que é... O que é positivo e o que é negativo? Depende da, do, da lente né, que você usa, do olhar. O que é oportunidade o que é crise? O que é risco? Né? É, é, é, crise, a palavra no, no chinês, representa tanto risco quanto oportunidade. Né? Essa pandemia aí, muita gente olha com, com a visão de, de medo, risco. Né? Então se trava, paralisa, se caga todo, segura a onda. E tem gente que olha com um olhar de oportunidade e vê... Né, tudo que pode surgir daí, e com certeza tem. Né? Tem gente que investe, estuda e se prepara para quando passar a crise vai estar muito mais forte. Né? É, ele também traz a, o conceito da, que ele chama Lei da Evasão de Manson. Né? O, o nome dele é Mark Manson. Tá? Do, então ele criou a sua própria lei. E a sua própria lei diz que quanto mais alguma coisa ameaça sua identidade... Né, a sua visão de si mesmo em relação ao sucesso, fracasso, valores, mais você vai evitar. Então, é, isso é bem interessante, porque... É, são aquelas mudanças no nível da identidade que são as mudanças mais difíceis, mas as mais sustentáveis também. E quando a gente se apega muito a um personagem, uma máscara, uma, uma identidade, é muito difícil a gente desassociar né, dessa, dessa visão. E, e aí tanto para mudanças boas quanto para ruins. Tá? Então, por exemplo, se você tem a identidade né, que você acredita, eu estava falando no início da, do cara que não, não, não cuida do corpo, não cuida da saúde, né? o cara está lá vendo Netflix o dia inteiro, procrastinando, ele criou uma identidade dele de que ele não é atleta. Então, para chamar para fazer um exercício, para acordar mais cedo, para dar uma corrida, para fazer um HIIT de casa, pô, isso é muito difícil para o cara, porque é contra a identidade dele. Então, para ele se tornar uma pessoa saudável, porra, vai ser muito difícil. É a mesma coisa que né, quando você é um cara saudável para caramba, você fica uma semana sem praticar algum exercício, você já está passando mal, porque isso está contra a sua identidade. Então, é o nível da identidade, essa lei da evasão, a gente está sempre evitando. Tá? E, então, você adia o sonhado projeto de aprender a tocar guitarra porque não quer questionar a sua identidade como corredor, corretor de imóveis. Você evita conversar com o marido né, sobre ser mais ousada na cama porque isso desafiaria a sua imagem de mulher de família. Você evita dizer ao seu amigo putão que não quer mais sair com ele na night porque acaba é, por prejudicar, é, é, afetar a imagem do amigo divertido, viril, pegador. Né? Então são coisas assim que, que vale a pena se refletir em travas que talvez você tenha na sua vida porque você está evitando Botar em questão a identidade que você criou até agora. Então, se pergunte, quais são as perso os personagens ou identidades que você está vivendo aí que talvez estejam te impedindo né, de evoluir e de seguir em frente com, com algo importante? É... Então, ele fala também aqui... Ó... É... Hum... Cadê, cadê? Deixa eu pegar outro insight legal. Ah, essa história do Picasso, achei fenomenal também. É, Picasso estava num café na Espanha e ele estava rascunhando, ali, desenhando uma coisinha cubista né, no, no guardanapo, E aí de bobeira. Aí beleza, aí, parou assim, tá, a maçã ia jogar fora o guardanapo, aí a mulher viu, não, não, pelo amor de Deus, como é? Porra, deixa eu comprar esse guardanapo, por favor, me fala, fala quanto que eu posso pagar para ter esse guardanapo, por favor. Aí o Picasso, claro, 20 mil dólares. A mulher, porra, como assim, cara? Tu acabou de desenhar aí dois minutinhos. Porra, 20 mil dólares por dois minutos? Ele, dois minutos não. Esse desenho durou 60 anos. Então eu achei fenomenal esse insight, né? Porque às vezes você investe né? anos, anos, horas, horas, maestria, 10 mil horas naquela né? arte ali para masterizar algo que às vezes sai num, num, num, numa música, numa letra de, de quatro parágrafos, né? Mas quanto que você botou de por detrás é né, para gerar aquilo dali. Principalmente falando de arte, né? Tem, tem fica muito clara essa analogia. Então é, achei fenomenal essa história também. É, ele traz também outros exemplos, esse é no capítulo fracassado seguir em frente, né? Do psicólogo polonês da da enfim, esses nomes estranhos aí. Em 1950, ele fez um estudo mostrando que a guerra é, lá na Polônia é, tinha tornado grande parte dos sobreviventes pessoas melhores, mais responsáveis e mais felizes. Tá? Então, é, antes da guerra, a galera não tinha gratidão pelos entes queridos, eram preguiçosos, né, consumidos por problemas insignificantes, né, julgando-se mais merecedores de tudo. Né? Sempre aquela mentalidade de escassez, criticando o contexto, criticando o resto, achando que... Se vitimizando, né? E no pós-guerra, eles se sentiram muito mais confiantes, seguros de si, agradecidos e não se deixavam abalar por trivialidades e pequenos aborrecimentos né, no cotidiano. Então, aquela dor necessária que levou ao amadurecimento. Isso acontece muito, né? Quando você se pega reclamando por merda, coisinha pequena... Cara, e gente passando fome, a gente não, não bebendo água, a gente com um nível de problema que, assim, está tão longe da babaquice que você está tá reclamando que, às vezes, a gente precisa botar um pouquinho as coisas em, em, em referência, né, para dar uns tapas na própria cara e acordar, né. Então, isso eu achei interessante essa, esse estudo. É, ele. ele... Ele usa o termo tempestade de merda, né? que eu, eu brinco muito com o meteoro né? também, do, faço essa analogia dos dinossauros aqui. Né? Às vezes a pessoa precisa né? de um, de um wake-up call, né? uma grande merda na vida para conseguir é, mudar. Né? Então, é, precisamos às vezes de algum tipo de crise existencial para analisar de forma objetiva a fonte do significado que damos à vida. Né? E só depois considerar a mudança em curso. Nós odiamos mudança. O ser humano odeia sair da zona de conforto, faz o máximo para manter a identidade, lembra? Né? Para manter tudo sob controle, sendo que não existe controle. Né? E às vezes a gente precisa bom estourar, a gente precisa né, de um grande problema, uma grande porrada, seja ser mandado embora, uma pandemia dessa, perder o um ente querido, ter um ataque do coração, sofrer um burnout, para ir mudar. É, e eu acho que não é o movimento mais sustentável. Tá? Se você conseguir ter consciência, se questionar e é, se botar em movimento de uma maneira mais é, proativa, você tem muito mais chance de fazer uma transição Menos dolorosa, não quer dizer que não vai ter dor, mas pelo menos você vai estar mais consciente, né? Isso eu acho muito importante. Depois, ele, ele fala... Hum... Ah, ele, ele foi nômade durante um bom tempo, né? Então, foi legal ver o, o relato sobre ele. Ele disse que... Ele vivia num momento que era, ao mesmo tempo, muito profundo e muito vazio, né? Algumas das maiores lições que aprendeu na vida e alguns dos momentos que mais definiram o seu caráter aconteceram durante esse período na estrada. Por outro lado, alguns dos maiores desperdícios de tempo e energia também. Então, isso é interessante, porque o nomadismo ele traz muito, né, muitos desafios que a galera acaba romantizando, né? trazendo um glamour que, que é ilusório, então é importante ter essa visão dos desafios e das dificuldades também. É... E ele trouxe aqui também é, alguns pontos aqui nesse nesse capítulo. Eu é, o capítulo a importância de dizer não. Eu não concordei com ele, já vou trazer esses pontos, tá? Mas ele fez uma analogia que eu achei fenomenal do da confiança em relação a, ao prato de porcelana, cara, foi top. Então ele fala que uma vez quebrado é possível reconstruir com algum cuidado e atenção, né? O prato de porcelana dá para você ir grudando um trabalhinho, né? De, de bastante atenção. Duas vezes quebrado, ele vai partir em mais cacos e vai ser mais difícil consertar, vai levar mais tempo, né? E se a outra pessoa continuar quebrando o prato, em algum momento será impossível restaurá-lo, porque haverá cacos e poeira demais, né? Então, achei fenomenal essa analogia com a confiança, porque não quer dizer que você quebra uma vez e acabou, né? mas você não pode continuar quebrando o prato, negão, porque depois não vai dar para colar, vai ser só poeira, vai ser pó. Então, isso é importante em relacionamento, em parcerias, né? em, em, no trabalho. Né? A confiança é uma... É uma questão chave né, que a gente não deve negligenciar na vida. É, ele fala do paradoxo da escolha. Né? Então, hoje a gente, é, para quem conhece a história, né, quanto mais opção a gente tem, mais ansioso a gente fica e fica com aquela, aquele sentimento de que está perdendo né, o melhor. Né? Sempre que a gente escolhe uma coisa, né, um, um prato, um restaurante, um milhão de opções, você escolhe um e fica, porra, mas o outro devia estar tá melhor. Pô, o outro, Quando você vai no restaurante, tem três opções, não tem caô, É aquilo você fica muito mais leve, né? Então, isso acontece com muita coisa na vida, né? Então, a gente tem que tentar, às vezes, reduzir as opções de escolhas, a variedade, para né, ter foco maior, né? E, e conseguir reduzir a ansiedade. É... Hum... Aí, indo mais pro final, né? O último capítulo é E aí você morre. Muito bom. E ele fala bastante sobre memento morre, né? Ele, acho que não usa esse termo, mas é, lembre-se que você irá morrer. Então, ele fala de alguns aspectos estoicos aqui, né? Que, que são bem interessantes. E ele traz um estudo, né? Ele fala muito de Ernest Becker, que eu achei fenomenal. É, que é um cara... É um, um, um psicólogo, né? Que ele, ele defende... Ele defendia que nós temos dois eus, o eu físico, né que come, dorme, faz cocô, que ele brinca, né? que é o, é o físico e o eu conceitual, que é a nossa identidade, a forma como nos vemos. Tá? E, como a gente sabe, o, o eu físico ele vai morrer, né? então a gente tenta construir um eu conceitual que vai viver para sempre. Né? Que, são os nomes em prédios, em livro, em rua, a educação dos nossos filhos. São várias formas de a gente criar um legado. Né? E o eu conceitual ele sobreviver na esperança de ser lembrado, né? que é o grande desejo do homem, né? que, que ele chama de projetos de imortalidade. Que, que Ele fala que toda a civilização humana é resultado desses projetos. As cidades, os governos, as estruturas, as empresas, né? os impérios todo o significado da vida humana é modelado por esse desejo inato de nunca morrer. E a gente, em tecnologia, está tá estimulando isso daí. né? Vários livros, né? o modelos fala bastante disso, é um livro legal para trazer aqui também. E quando esses projetos fracassam e a perspectiva de que o eu conceitual não sobreviva, rola o pavor da morte, que é outro conceito que ele traz, né? que é essa ansiedade né? incrível né? que que rola, né? O medo da morte, o pavor da morte, que a gente tem é que talvez um dos maiores medos da morte é não se lembrado. Né? E, e aí ele ainda nesse conceito do, do Ernest Becker, uh, ele fala uh, que os projetos da imortalidade das pessoas eram um problema e não a solução, na verdade. Então em vez de tentar a imortalidade, Muitas vezes a força é... Se eu, as pessoas deveriam questionar esse eu e sentir mais à vontade com a... Então ele fala do conceito do antídoto amargo, que é você aceitar a sua brevidade a sua, a sua mortalidade. Né? Não tentar ficar só focando em projetos de imortalidade, porque são projetos difíceis né? de, de realmente trazerem uma, um legado. Né? E aí acaba gerando muita frustração, muita dor. Embora a morte seja ruim, ela é inevitável, então não devemos evitar essa verdade, sim aceitá-la da melhor forma que pudermos. Porque quando nos sentimos confortáveis com o fato de que vamos morrer, podemos escolher nossos valores mais livremente, sem as restrições causadas por uma busca ilógica pela imortalidade, ficando assim liberados das perigosas visões dogmáticas. Então achei muito forte isso e... E é algo que realmente eu, eu trago para minha vida, é, tanto é que todas as minhas tatuagens são de conceitos que me fazem muito pensar, refletir sobre decisões de vida. E essa aceitação da morte é algo que, que não quer dizer que pô, eu tô de boa, né? mas é algo que eu sempre penso e, e isso me faz viver melhor. Né? Lembrar que eu vou morrer me faz viver melhor. E os estoicos, né, que é essa né, corrente filosófica grega, imploravam as pessoas que sempre tivessem a morte em mente, de forma a apreciar a vida e permanecer humildes diante das adversidades. Então, animal também essa parte. E, e essa frase que eu até postei um dia desde o Mark Twain também, que é, puta, é um, um gênio, né, o medo da morte vem do medo da vida. Um homem que vive plenamente está preparado para morrer a qualquer momento. Foda, né? Então, é, você está é, sentindo que está vivendo plenamente? Você tá sentindo que a vida tá valendo a pena? Tem uma frase que é o meu mantra, né? Não acrescente dias à sua vida, mas sim vida aos seus dias. Você está acrescentando vida aos seus dias? Porque quando você vive dessa forma, você não, não tem muito por que acumular arrependimentos, né? Alguém falou aí que leu né, o Antes de Partir, eu acho que a Cláudia, se eu não me engano. É um livro lindo que fala da, dos maiores arrependimentos que essa enfermeira acompanhou, pacientes terminais, e ela identificou os cinco maiores arrependimentos no final da vida de uma galera né, que, que, que traz muita sabedoria, né? porque você não precisa... Cometer esses mesmos erros a vida toda para chegar lá e sentir o mesmo arrependimento. Você pode antecipar agora e evitar isso, né? Então, é um livro de uma sabedoria muito grande que eu vou trazer aqui também. Cara, é fora que é muito livro de Jesus Cristo. Mas, enfim, eu acho que é do caralho fazer essa troca aqui, porque a gente né, dá, uma, dá uma boa é, digerida nos conselhos principais. É, então... A felicidade advém da mesma coisa, se importar com algo maior do que você, acreditar que você é um componente que contribui para um contexto muito maior, que a sua vida não passa de parte do processo de uma grande produção inteligível, né? a sensação fugaz de fazer parte de algo maior e mais misterioso do que elas. Né? E a arrogância tira isso de nós. Né? Então, é sempre lembrar de maneira humilde né, que nós devemos... É, lembrar que nós fazemos a parte de um todo, está tudo conectado, união, yoga, né? é, ação, reação, então é tudo a mesma parada, mesmo bolo, não, não tem... Então faça o bem e trabalhe por algo maior do que apenas seu interesse individual. Né? Por isso que eu trago o Ikigai, né? e um do, do, do das bases do Ikigai é a contribuição, é você estar tá fazendo algo que o mundo precisa, né? porque assim você... Você foge só da, da arrogância do seu próprio umbigo. E uma frase legal que ele também traz, você também vai morrer, mas só porque você teve a sorte de viver. Então experimente ficar à beira de um penhasco algum dia e talvez você consiga sentir isso tudo. Então é, ele conta no, no final uma experiência que ele teve lá na, na África do Sul. Esse último capítulo é, eu achei que pudesse terminar melhor essa conclusão, né? mas... Mas foi. Ele falou muito dessa questão da morte aí, numa pegada mais histórica, e foi legal. E aí ele trouxe uma, uma frase aqui do que ele começa falando do Bukowski e termina também. Todos vamos morrer, todos nós. Que circo! Só isso deveria nos fazer amar uns aos outros. Mas não. Ficamos apavorados e somos espaçados. Espaçados pela trivi. Não é espaçados, deu uma corrigiu aqui. Somos espaçados pelas trivialidades da vida. Somos consumidos pelo nada. É, somos afastados, somos... Eu esqueci o que era aqui. Mas, enfim, achei bem fora também da gente ser consumido por coisinha pequena. Cara, a gente, quando lembra que vai morrer, porra, tudo isso pequenininho, né? Cara, não é nada. Então, a gente segue em frente, cara. Então, é... E a última, o último comentário que eu fiz aqui é Quanto mais olho para a escuridão, mais clara a vida fica. Quanto mais quieto o mundo se torna, menos resistência inconsciente sinto em relação a tudo. Acho que essa é a última frase dele. Então, galera, foi um livro bem legal. Como vocês puderam ver aqui na pegada, um livro de desenvolvimento pessoal, um livro de autoajuda, que critica a autoajuda, mas está tudo bem. Tá? Ele fala muito mal dessa coisa da... Da autoafirmação, da visualização positiva. Tal. Então, esse é um ponto que eu discordo com ele, tá? porque ele acaba criticando muito autoajuda e psicologia positiva, que são, na verdade, psicologia positiva, tem muito estudo que traz é, bastantes referências e provas de que funciona. Então, você não precisa ser contra. Eu acho que ele, ele quis causar um pouquinho aí, com tá? uma pegada mais realista mas elas são complementares, então essa parte eu não concordei com ele, né? e você não precisa criticar a autoajuda, é, até porque é um livro de autoajuda, então ficou uma coisa meio assim, sabe? O que, que eu acho que ele foi? Pô, fenomenal esse título, né, cara? Tá muito na moda, foda-se, seja foda, infodere -se, né, do Caio lá e tal, então é esse título desperta curiosidade, a headline dessa porra, fenomenal tem outro livro que eu não li dele aí, né, mas que eu acho que é numa pegada parecida. É, outra coisa que ele fala, né a busca de prazer, ele, ele critica muito a busca do prazer. Né, e eu não concordo que buscar prazer é o problema. Tá? Para mim, o vício dos prazeres externos, né, extrínsecos, é o problema. Então isso para mim, ele, ele traz alguns pontos, assim, mas ele escracha muito né, critica a questão lá da critica ele fala de valores ruins, valores bons, os valores ruins, ele fala que o prazer não é um valor bom, né, é um valor perigoso, mas ele, ele fala que é esse prazer externo, mas eu achei que ele perdeu um pouquinho a mão aqui. Ele, ele critica um pouco a questão do autoconhecimento tal né, nessa pegada aí de criticar a autoajuda, mas, porra, ele fala, né, você não precisa se, se achar, tal, coisa assim, mas, cara, sim, você precisa se autoconhecer, né, e, e eu acho que, é, mas não criar essa expectativa de zerar o jogo, né, que você vai chegar a um ponto que, porra, me iluminei, né, acho que não, é um processo contínuo, ele fala disso também, mas ele dá uma criticada de leve, em questões relacionadas ao autoconhecimento, a se encontrar, né, a se achar, tal, talvez nessa pegada do propósito, mas o livro todo dele é sobre autoconhecimento, então sabe, ficou um pouquinho é, também cheio um pouco de blá blá blá em alguns momentos, Ó, a Débora também desconectou né, em algum momento, é, ele fala, né, porque a única maneira de encontrar propósito e significado é estreitando sua liberdade. Então, isso eu não concordei, eu concordei zero, né? Porque ele fala é, da, da, da época nômade que ele foi, que ele conheceu 50 países, 55 países e tal, e ele só encontrou o propósito e significado quando ele limitou essa liberdade ficando num só local, tendo uma só mulher, porque ele antes né saía com todo mundo, comia todo mundo e tal, era viciado em sexo, essas porra aí. E ele falou que só estreitando a liberdade que ele, que ele encontrou o propósito. Cara, isso é pra ele, porra, é o caminho dele. Não quer dizer que, porra, é, é a regra, é, que você precisa estreitar a sua liberdade. Pelo contrário, eu, eu zero concordei aqui e, e eu acho que cada um tem a sua visão. O que eu concordo com ele é a questão dos valores. Mas quando ele traz isso daqui, eu desconectei também. Falei, porra, não concordo. E você... Pode e deve valorizar. É, o que eu também é aquele essa questão do da, lá no capítulo que ele fala dizer não, né, o não é importante, alguma coisa assim. Aí ele fala que você ele, ele é bem radical. A postura dele é bem radical, né? bem, bem quente. Né? E, e aí ele, aí ele critica, né? Aí o que eu anotei aqui foi, você pode e deve valorizar algo, mas não necessariamente isso quer dizer que você irá rejeitar todo o resto. Você só não vai priorizar. Né, e algumas coisas, sim, você rejeitará. É, porque ele fala assim, você tem que ter claro o valor e tudo que é diferente você rejeita. Ligo foda-se, total. Eu acho que rejeitar e ignorar são coisas é, diferentes. Né? Quer dizer, rejeitar e não priorizar. Eu acho que você não, não vai priorizar. Beleza, aquilo não é valor, não é o mais importante, então não é prioridade. Mas você rejeitar, você negar e ignorar, eu acho que é radical demais e... E, e eu fiz alguns, algumas reflexões, exemplos, que é, eu não rejeito coisas da minha vida, mas elas não são meus valores, tá tudo bem. Tá. E é, ele também... Ah, isso eu não cheguei a falar no detalhe aqui, mas eu não concordei, que ele critica a questão da amplitude da experiência, que quanto mais daquilo você tem de experiência, o retorno fica cada vez menor. Então, por exemplo, a sua primeira festa é muito legal, a segunda festa menos, a primeira bebedeira é muito excitante, a segunda, a terceira e tal... Aí na centésima, centésima já não é a mesma coisa, e isso ele traz para vários exemplos em relação a viagens, em relação a leituras e tal. Mas isso para ele, de novo, eu acho que em vários momentos ele generaliza o que é a visão dele para ele, que funciona para ele, porque se você é uma pessoa onde tem o combustível primordial do novo, da, da novidade, das experiências, porra, é, a pessoa precisa disso a, a vida inteira, né? precisa ampliar o seu leque de, de experiências, então é, isso daí eu também não concordei. Então essa é a, primeira, a terceira parte, eu estou vendo que eu tenho seis minutos, então... Vou correr um pouquinho aqui. Galera, mande perguntas por direct também, que eu posso comentar depois lá em, em áudio. seu. Se é, respondo no direct, ou eu, Aliás, eu vou abrir uma caixinha lá no Stories, aí pode botar as perguntas lá, que a gente continua também, se eu tiver que fechar aqui. Mas a grande... e, e A quarta parte é o e daí? Né? Como que todos esses conceitos aqui eu vou aplicar na minha vida? Então eu tirei três grandes frentes, né? É, de conceitos profundos que eu peguei com o livro. Primeiro, é, em relação aos meus projetos, aprender a me libertar de ter que ser extraordinário. Isso achei fenomenal. Maurício, vou gravar sim, vou deixar lá no IGTV, tá? É, isso daí me deu uma liberdade muito grande, porque eu tava falando um dia desses, é que até é um tema que eu comecei a terapia semana passada. Né? Então, tudo levando para ela essa questão da necessidade de ser o melhor que eu tive ainda tenho durante que, que eu cultivei aí um personagem de ser o campeão, ser o número um durante muitos anos. E hoje, por ter um pouco mais de consciência, estar um pouco menos errado, né, eu não quero ser o melhor. Eu quero ter essa liberdade não ter que ser o melhor que os outros, nada disso. Mas a minha necessidade ainda me puxa. Então, esse paradoxo que eu estou trabalhando, então me libertar de ter que ser extraordinário, ou melhor, eu estou trabalhando. É, buscar a felicidade no caminho, resolvendo problemas. Achei muito legal essa questão, e eu parei para pensar mesmo, momentos mais felizes que eu tive foram os momentos de resolução de problemas, de desafios. Então trazer isso, um pouco mais de consciência e luz, é, isso vai ressignificar vários problemas né que eu tive. É, então isso... É, um problema pode se tornar uma, uma oportunidade de felicidade, tá ligado, isso eu achei, achei fenomenal, é, e também me importar com os meus valores e ligar mais o foda-se para o resto, então é, isso eu já faço há um bom tempo, mas me ajudou a reforçar, que porra, são os meus valores, é isso que eu quero para minha vida, que Pô, é isso que eu busco patrocinar com os meus projetos, com as minhas iniciativas. E se eu estiver vivendo né, o máximo possível esses valores no dia a dia, porra, tá lindo, tá ligado? E o resto é resto e foda-se mesmo. E isso daí é arte de ligar o foda-se. É, então isso, isso me ajudou a voltar, até me reposicionar, estou no momento aí de questionamento né, sobre a minha arte e tal, e está me ajudando a redesenhar, a minha vida em torno do que é mais importante e eu ajudar outras pessoas a fazer o mesmo, né? Então, é, geralmente falo né, sobre trabalho, sobre negócios online, sobre hábitos, sobre produtividade, que são pilares que me ajudaram a redesenhar a minha vida em torno do mais importante, que eu ajudo outras pessoas também, porque são coisas que eu vivi, eu sou um pouco mais legítimo para trazer. Então, isso foi legal. Então, galera, é esse daqui, resuminho, resumão, resumo do barba. <risos> Para trazer para vocês os principais insights desse livro. Né? Por coincidência, foi esse daqui o primeiro, não tem nenhum porquê né? específico. Mas eu já fiz aqui, o próximo vai ser um livro delicioso do meu amigo irmão Gustavo Tanaka, que é 11 Dias de Despertar. Porra, lindo. Um livro fenomenal que eu vou, vou trazer também nas próximas semanas. É, quero fazer isso para todos os livros que eu. livros mais técnicos, assim, de conceitos e tal, porque romance, aventura assim, é um pouco mais assim, até tem, mas não vai ser com uma, com, uma, com uma precisão tão grande como livros assim, então eu vou tentar fazer uns dois desses por mês, tá? É, vou tentar fazer mais lives, ter mais contato com vocês, ouvir mais vocês também, então vamos eu vou compartilhando aí, tá? É, vou fazer live convidando a galera, fazendo mentoria ao vivo, Vou também. É, tem um minutinho, tá? Vai, vai cair. Vou também fazer umas lives com convidados pra gente gravar, né? O Life Hacker Talks ao vivo. Então é, essa é a ideia aí, beleza? É, então, Igão, é, responde aí, né? Eu vou tentar fazer umas duas vezes por, por mês, tá? Pra não ficar na pressão louca de ter que ler um livro por semana, sempre e tal. É, então é isso, galera. Espero que tenha feito sentido. Se vocês quiserem entender um pouco mais dessa técnica aqui, toda, tem um vídeo lá no meu feed, né? como ler melhor. Tá? tá no meu YouTube também. Lá vocês vão pegar o passo a passo. E é isso. Contem comigo. Espero que tenha gerado valor. Vou abrir uma caixinha aí. Se vocês tiverem outras perguntas, reflexões, comentários, bota lá nos no stories que eu vou abrir logo aqui depois. Tá bom? Tamo junto na jornada. Vamos que vamos e bora ler, galera, porque é uma aventura linda mesmo. A gente viaja sem sair de casa, e... mas bora digerir os conhecimentos da leitura. Mais importante ainda, tá? Vamos fixar. Valeu, galera. Boa noite.